Eu amo aqui o IEF, sabe, eu... isso transformou minha vida totalmente. Ter entrado no Instituto, começar a estudar aqui, eu considero como uma das melhores coisas que eu fiz. Então o IEF abre a oportunidade para quem é de casa, trabalhar em casa. Todos têm acesso, tanto rico como pobre, é... tem condição de crescer, né, na vida, ser uma, ter, ter uma profissão. que eu acho que é o sonho de muita gente né, aqui. Quando você aprende uma coisa, aquilo ali vai ser seu toda a sua vida. Então, eu sempre gostei de, de estudar, de aprender sempre mais. Então, é isso que eu busco quando eu vim para cá. Tem pessoas que têm a deficiência e não sabem, não entendem que elas também são capazes de, de fazer o que elas quiserem. Se tiver um sonho, elas têm que ir atrás para realizar, independente de qualquer coisa. E aqui eu consigo estudar, eu vou ter, quando eu me formar, eu tenho um curso técnico, eu vou ter feito o um ensino médio, tenho experiências com a comunidade externa, com vários assuntos, conheci pessoas de vários lugares também aqui. Os professores, eles não são da nossa região. O IF me traz esperança, porque eu sei que aqui eu estou aprendendo e eu estou preparada para o Enem, eu me sinto preparada para o mundo lá fora. Ter aqui uma instituição que me permita ter um ensino de qualidade, que me prove num, num vestibular, num concurso que eu consigo ter, é muito melhor do que eu ter que me deslocar, estar longe da minha família para poder ter acesso às mesmas coisas que a gente está tendo aqui. A vinda do IFPE para o interior foi muito importante já que permite que jovens que não teriam essas oportunidades hoje possam ter. Isso, isso remonta muito à esperança de que é, o campus representa hoje para a nossa sociedade aqui na região. Já que é uma instituição pública, as cotas servem também para contribuir com essa função de que o ensino de qualidade do IFPE seja oportunizado a todos. O IF abre os horizontes para a gente ver novas oportunidades, tanto de vida quanto de mercado de trabalho. Ter feito o IEF me disse que eu era capaz de estudar aqui onde eu estou, que eu era capaz de crescer aqui onde eu estou também. Eu me sinto muito bem. Para mim é como se fosse fosse uma casa. E o IF me possibilitou é, novos caminhos, novas escolhas. Minha vida era uma antes do IFPE e passa a ser outra a partir do momento que eu, que eu ingressei aqui em vários anos. E a gente pode ter algum algum futuro aqui. O IF está cada vez mais firmando sua marca aqui em Afogados. Eu cheguei onde eu cheguei hoje por conta do IFPL.